Miguel, eu vou te ensinar para você aprender, quando você for mocinho, você saber. Isso aqui é um parafuso, certo? Parafuso, fala parafuso. Parafuso. Isso, parafuso. Esse também é um parafuso. Esse também é um parafuso. Aqui é uma porca. Porca. Fala porca. Porca. Porca. porca. O vovô separa tudo assim, ó. Aqui, ó, estão as porcas, tá vendo? Ó, isso aqui tudo são porcas, tá vendo? Coloca aqui dentro. Qual o nome dessa rosca? É o negócio de rosca. Qual o nome dessa rosca aqui, ó? Pode ver que essa rosca é diferente dessa. Essa é Universal. Universal. Universal. universal. Não, não é universal, é universal. Universal. Outra vez, universal. U universal. Tá, vamos deixar por enquanto. Esse aqui é uma rosca soberba. Soberba. soberba. soberba. Soberba. Soberba. Esse parafuso aqui é mais indicado para trabalhar na madeira, tá bom? Uhum. Madeira, ó. E aqui você usa mais em ferro, em lata. Então você colocar para você, você parafusar. Só que ela então, vai Não, ali, na, na madeira ali é isso daqui, ó. A rosca soberba. É, é naquela também é a rosca soberba. E isso aqui é a rosca universal. Rosca universal. Universal. universal. Não, não é o, é universal. O universal. Universal. O universal. Universal. O universal. Tá bom. Isso aqui é para medir. O nome disso aqui é trena Tem. Essa peça aqui é trena. trena Trena E aqui é a fita da trena ó. Isso aqui é a fita da trena Vovô, oi Você não coisa aqui? Coisa, quando eu precisar eu é coisa Mas não é coisa, é trava ah. Trava ó Tá vendo? Trava Aí não pode ir, né? Ó, nunca você deve soltar a trava E deixar de uma vez assim, ó do, sabe por quê? Você pode esquecer o dedo que está aqui e corta o seu dedo que nem a faca. Então, se você abrir assim... É perigoso? É perigoso. Você abriu assim e travou aqui, ó, tá com um metro e meio. Se você soltar de uma vez, ele vai vir uma vez, ó. Presta atenção, ó. Corta. Se você pegar o dedo aqui, ó, aqui, ó, ó, e soltar de uma vez, corta. minha mão. O seu dedo. Meu dedo? É, o seu dedo. Assim, Eu perdi. Só assim. Vai cortar, ó Travou, não travou? Você deve, você deve puxar assim, ó E segurar aqui, ó Fazer assim, ó, ó Devagarzinho Aí não corta Então, qual é o nome disso daqui? Esqueceu já? Vem pra cá, vem pra cá Qual é o nome disso daqui? Trena. trena Trena Não, não é tena, é trena com um R assim, ó, tre, treina, trena, vai. Trena. Quase. Trena. Trena. Trena. Então vamos nome disso aqui é trena. Essa peça aqui, ó. Esse você sabe o que é. Né? Já te falei já. Negócio do carro. Não, não é negócio do carro. De velantar. Hã? De velantar roda. De velantar roda? Não é de velantar. O outro. O outro é, aquele é um macaco. Isso aqui é uma torques. Torques. Torques. Ferramenta. ferramenta? É uma ferramenta. A torques, ó, ela serve para várias coisas. Uma delas, um prego desse tamanho aqui, ela corta, ó. Eu vou botar a mão aqui para proteger, para não. Ó, escuta o seu barulho, ó. Cortou o prego. Uh. Tá vendo? Cortou o prego, ó. Que é que legal, mas você não pode fazer não. Você... Bom, como é que você não tem força também, né? É devagarzinho. É, devagarzinho é de também dá, ó. O vai, vai mostrar pra você, eu vou, eu vou proteger aqui pra não machucar pra não voar no seu ó. Não, não vai voar não. Não, pega. Ó. Cortou. Olha o prego tá cortado. Uma das utilidades dela é cortar prego. Não pode precisar grande não. Não pode usar não. Não, grande não dá para cortar, mas não. o pequenininho corta. E não é só isso aqui também não, viu, Miguel? Não é só cortar o prego não. Você pode pegar um arame que nem esse arame aqui, ó. Eu vou ter um arame aqui, por ver, ó. Pega um arame que nem é esse aqui, ó. Se você quiser dar um. Passar no um ferro, eu tô... vou te ensinar como é que faz. Você vai passando o ferro assim pra, pra prender o ferro. Isso aqui é um arame reposivo. É eu vou ter que ensinar o que é arame reposivo, é mas com tempo. Então o nome dessa ferramenta é. Tira dedo da boca. É isso, agora vamos. Qual é? Tire da boca. Esqueci. Esqueci. Então não, o nome dela não é esqueci. Tre é esse aqui? Tre. É um... Não. Você vai passar até o voo. É... Ake... Isso aqui é uma torques. Tira a mão da boca? Tira a mão da boca. Agora pode espirrar. Então espirra. Aqui não sei o nome, Hã? Espirão. Uh? É espirra? Aqui na. Aqui. Vai, espirra. não tem. Qual o nome disso daqui? torques E o nome dessa, dessa peça aqui? Perdeu da boca. Trena? Trena. Trena. Qual o nome dessa, dessa peça aqui? Porca. Porca. Qual o nome desse, desse parafuso aqui? Rosca? rosca? Rosca. Rosca? Não. Essa rosca, qual o nome dessa Rosca? Rosca. Rosca Universal. universal. I, e essa aqui é rosca? Rosca Universal. Não. essa quando liga Universal, é diferente, ó. é diferente. Com o tempo você vai entender o que o povo está falando. que eu não lembro dos parafusos. Porque é sujo, não adianta ficar pano o parafuso. Agora, isso aqui você vai saber o que, que é. O que, que é isso aqui? Tira o dedo da boca. Qual o nome é desse daqui? Hein? Ó, ó. Pra que serve isso aqui? Ima. Isso aqui chama-se imã. Ima? É um imã. O vovô coloca. O vovô coloca assim, ó. Pra quando o vovô for trabalhar, ficar mais fácil, sabe? Aí eu vou colo... colocar assim, ó. O parafuso fica assim na porta Entendeu? Então tá bom por hoje? Isso que você sabe o que é, né? Uhum. Qual o nome? Uhum. Caneta, é. Beleza, assim. Ah, Qual o nome dessa.. Uhum. Tá, esse aqui não. Vamos, vamos pra cá. Qual o nome dessa peça aqui? Porca. porca não. Porca é essa. Essa é porca. Olha a diferença, ó. Essa tem uma rosca aqui dentro, ó. E essa não. Arruela. Uh, arruela. É, arruela. Entendeu? Arruela. E essa? continuar aprendendo com o vovô para você ficar inteligente? Agora não, amanhã. Só amanhã? Uhum. Quer brincar agora? Aham. Uhum. Uhum. Rapazinho. Não vai brincar, vai